E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Little Nightmares 2, estamos fazendo a série completa desse jogo De aventura E terror Para todas as plataformas Todos os videogames da geração anterior e desta geração também, e também para computador Ele é, também é um puzzle, um jogo puzzle né, tem que resolver isso. os, os quebra-cabeças Hoje a gente está fazendo o terceiro episódio O hospital A gente concluiu a escola E apesar de no início da série a gente ter falado que vai fazer tudo é, A gente deixou umas coisas para trás Então a gente vai acabar fazendo vídeos exclusivos para encontrar é, O restante né, dos segredos Olha lá, nossa menininha achou uma capinha de chuva e agora ela revela-se quem é é a 6 lá do primeiro jogo legal, né? desde o começo ela era a 6 vem cá, me ajuda aqui a abrir a porta vai A gente ainda tá andando pela cidade que tem. Sabe que eu não verifiquei se tá gravando? Tá gravando. Então vamos lá, vamos continuar. <risos> a gente vai usar 6 para... auxiliar a gente a passar de algumas partes. A gente ainda não chegou. Até a gente chegar no hospital, na verdade. A intenção de hoje é fazer o hospital inteiro, a área toda Vamos, vamos lá Vou liberando o caminho para ela As escotilhas só abrem em dois Não sei por que isso, mas É o jeito do jogo A gente já acha uma atadura manchada já tem uma maca ali a gente finalmente alcança o hospital o hospital é bastante sinistro viu é bastante sinistro mesmo olha lá, tem cadeirante ali no fundo salva o tempo, o tempo inteiro. Opa! Dá uma olhada. Típica recepção do hospital, né? Onde você entra e tem um abismo com algumas vacas, umas camas flutuando. Você já está com uma desenvoltura diferenciada, depois colocou a capa, ficou mais animada, deve ser isso. Tem uma, tem uma cama ali no fundo com um paciente. Muito bem. Aqui o primeiro puzzle do hospital. Você tem esses fusíveis, você tem que alternar eles de estação, vamos dizer assim. Aqui é um bagulho mais tenso. A gente já gruda aqui, ó. Se por acaso você não gruda aqui... O elevador cai bem antes. É um momento aí de tensão. Só vamos. Olha como vocês corre. Tá de brincadeira, né? A gente encontra o um item importante. A lanterna. A gente já vai direto pro objetivo aqui tem um menininho ó. é um, um dos menininhos necessários para fazer o final secreto são quatro desses por área o vídeo eu falei que eram três falei errado só vamos e como eu disse a gente vai fazer um vídeo só só com a localização deles e o final secreto depois. Acho que já tem amigos aí que fizeram né, no YouTube, mas a gente faz um nosso. Não tem problema. Desliga a lanterna. Vai de uma latinha dessas. Vou abrir um botão na parede. Lembra no primeiro Little Nightmare esse... Essa questão de jogar o botãozinho. Jogar um item no botão, a gente já sofreu demais. Beleza. Encontramos o segundo televisor, que é um puzzle meio esquisito. Você tem que alinhar o caminho, vocês vão ver. Muito bem. Vai lá. Não sei se a gente tá errando. Acertando. Meio que tem que ir ajeitando. E cada tentativa ele vai ficando menos torto. Vamos lá. É muito sinistro. Mas de novo não deu certo chegar na porta. Uma hora vai dar. Não sei se a gente não consegue, porque a 6 puxa a gente, ela tá meio.. tá meio assustada aí conosco. Beleza. Essa é toda uma área. Aqui a gente encontra a sala de raio-x né? Dá uma dica de como resolver um puzzle É um achievement bonitinho que faz aqui ó. Você vem aqui e dá mãozinha para ela ó. Só dá mãozinha assim e aí você ganha um achievement de amizade, amizade Transparente, um negócio assim Em cima dessa, dessa instante que a gente encontra um chapéu também ela pega um brinquedinho aí que ela gosta, a gente pega esses coelhos E o objetivo é trazer os coelhos para trás do raio-x Para ver qual deles tem a chave, esse a gente já encontrou Dela tem alguma coisa dentro também, parece uma outra chave A gente tem isso aqui para morgue Eu não sei... Qualquer é palavra... Beleza De incinerador Preciso ter receio de entrar assim que queimou, porque... É um, puzzle, é um puzzle bem longo esse aqui Você pega uma chave para abrir uma porta, você pega a porta, pega o fuzil Bem louco Eu tô jogando, tá? Se estiver achando estranho Eu estou jogando nesse momento, se eu parar de jogar Volta a jogar <risos> Temos a porta com tranca. Se eles quisessem deixar esse puzzle um pouco mais complicado. Eles bem que poderiam ter invertido a ordem das, das alas, eu acho. Muito bem. Deixa eu fechar aqui a janela. Você já está me dando uma força, a gente vai explorar uma área agora sozinha. É isso aí. A mão do bicho saiu andando. Podem notar que é uma mão de carne. Beleza, <risos> conseguimos fugir da mão temporariamente. Outra sala, mas provavelmente ela vai voltar, né? Olá, tá andando no teto. Conseguimos fugir dela mais uma vez. Ah, agora sim a gente achou que precisava. Deu ruim, hein? <risos> Vamos lá. Ela meio que só se apresenta. Acertamos ela uma vez. Ela foge, tá, acho que eu entendi Deixa ela atacar e depois dá o bote Música de combate, hein? Feito, três belas pancadas Só para garantir, você pode bater nela algumas vezes mais Isso também libera um aí, pelo menos na Steam a gente acha o nosso primeiro fusível Tá, deixa aqui A gente volta pro o corredor onde está seis 6 Vamos só do martelo para quebrar essa parede Esse vidro, né? precisa mais disso. <risos> Errando. Vai. O que ela tá fazendo? Tá brincando com a mão? É, ela é meio macabra essa dona também. Aqui a gente tem os dois fusíveis, né? Pra colocar, né? Só que a gente não vai usar aqui agora A gente precisa achar o segundo fusível Que fica... desse lado Certo? E agora que vem a parte bem... sinistra A gente vai também sozinho ingressar nessa área aqui Tá vendo? O boneco tá bloqueando o caminho Vocês vão ver que tristeza Por que da lanterna? O boneco se movimenta na escuridão Então a gente já deixa a lanterna preparada e ó Vamos para claridade, que na claridade eles não nos atacam. Olha que ambiente bom. Não é todo boneco que ataca. É mais esses aqui, igual esse, gente com tipo, uma cabeça. Pra onde tem que ir mesmo. Só isso. Só. Deixa, se eu não me engano, eles não passam por baixo. Vou tentar juntar eles tudo no um lado só. Tenta juntar eles eles de um lado só E aí, ó Vaza, credo Uh! Pensa, uh, né? Acho que pra lá também, pra aquele corredor, ele tem um Um dos menininhos Das quatro sombras da área E a coisa está só piorando, né? Não sei se vocês notaram, mas a gente. Acredito, ah, filho. está doido, só. Dá uma olhada. a ah, minha voz. Tenta colocar eles todos pro o mesmo lado sempre. Como eles rastejam A gente está na altura certa Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Uh. Primeira parte Eita Aqui tem mais um menininho Se puxar essa caixa aqui encontra uma passagem secreta Mas a gente não vai... Mostrar isso hoje, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou pegar um sabonete. E abrir mais essa área. Aqui ó, o negócio é fazer o seguinte. Desliga a luz. Calma cara, calma Eu Só precisava da cadeira, cadeira de roda dele Pronto Agora ele é inofensivo Só que o pior, o pior vem agora Definitivamente agora o pior vem Passamos a primeira parte, não sei como Conseguimos, conseguimos, isso que importa Doido. Os caras estão tudo doido ali, ó. Jogar uma bolinha aqui para eles. Pronto. <risos> Bola medicinal. Ó. Isso aqui não parece ser algo hospitalar, parece ser algo mais. Aê. Conseguimos outro fusível Agora finalmente a gente consegue sair dessa área Vou jogar ali pra 6 Vocês, faz o seu aí O que a gente passou agora Não é fácil Agora a gente vai pegar os dois fusíveis. Pega aí, ó. Vai. Dessa vez ela não quis nos ajudar, mas normalmente ela pega o fusível tá? Fica bem mais rápido Talvez o segredo esqueceu lá de trás, aí ela pega Grande né? É um baita de um puzzle Obter a chave e dois fusíveis Mas esse é só um. Agora que vem a parte boa. A mãozinha né? de mãozinha dada que é melhor. Vai é que aparece mais um daqueles, né? Ó, foi tranquilo. E aqui a barrinha de ferro. O cano aqui Vou Tentar deixar aqui a movimentação mais Lateral Erramos Acertamos Pegou na parede. Dark Souls. Como a gente derrotou? Gostei muito daqueles que implantaram o um esquema de combate nesse jogo. O mais interessante, não só fugir. Feito. Derrotado as duas mãos. Chegando uma parte meio esquisita, dá uma olhada nessa parede, credo. Olha lá, ó! <risos> Bonita! É ele que faz esses bonecos sem cabeça. Todos têm a respiração meio bizarra. Querendo um bicho desse tamanho andando no teto, a gente tem que ir indo por aqui, sabe por causa quê? que a gente tem que pegar um negócio ali Pera, a gente tem que pegar um negócio ali mesmo? Ah, temos que pegar um objeto para jogar no botão Tem que dar as costas, não pode te ir. Bem que podia vir pra cá, né? Vamos lá, vai pra lá, vai pra lá. Não sei se isso serve. O bloco com certeza servirá. ainda estamos nas sombras <risos> o bicho fica alucinado A porta abriu sozinha. Deve ter sido coisa na minha cabeça, né? Só vamos. Eu não sei se tem um tempo limite para subir isso aqui, mas da primeira vez que eu fiz, eu demorei bastante. Ah, é assim que ele se movimenta, tem uns buracos na, no teto Ele anda através deles O bicho consegue erguer uma cama com a mão? Imagina a força que não tem Beleza Uma chave Vamos lá, seis. Me envia Credo hum. Aqui a gente ainda não precisa se preocupar com O médico Nessa sala a gente encontra um chapéu também Um chapéu novo dos colecionáveis aí. A gente vai abordar tudo num vídeo, como eu já mencionei, 3D já. Falta de. Falta tudo que falar, hein? Ah, ali, em cima da tábua é o lugar certo. A chave já tá aqui? Ué. E o médico nem apareceu. Acho que poderia ser pior esta área, bem pior. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que falta pouco com certeza Vamos escalando os arquivos a sei já acompanha a gente gente não precisa ficar nem não fica não precisa ficar esperando ela mesmo que ela não acompanhe ela meio que aparece Beleza Vamos fazer um barulho aqui para ele Não, não vamos não Como ele é médico, ele fica lavando a mão o tempo todo Deixa seis aí, a gente vai lá dar um jeito. Aparentemente aqui tem um, um paciente ainda vivo. <risos> desligamos... não sei se a gente desligou os aparelhos... desligou os aparelhos... o médico vai dar atenção total ali paciente e a gente tem tempo de vir aqui pegar o fusível eu não sei se o tempo é contado... Sobe, cara, sobe. Agora vem a parte boa, hein? Parte terrível. <risos> Lá vem. Só corre! Uh! Muito quase! Agora por que, que eles ficam tão alucinados? Eu não sei. Olha só que terrível! Uh! uh quase! Olha isso, vai macetando as coisas com só com peso. só outro bagulho desses de. Cremar. e o bicho entrou aqui hein? tá preso, beleza demos um fim nele aqui você pode ligar o um negócio para dar um fim nele definitivo mas dessa vez a gente vai fazer diferente vamos deixar ele aí A gente já matou a gente suficiente neste episódio, né? Vambora! Então, em primeiro lugar não prejudicar, olha tem achievement para isso, que bom, hein? Beleza, mas a gente ainda não saiu do hospital Ah, sala de espera, a gente entrou pelos fundos. Vamos, vamos. Ajuda aqui, vocês. Ainda está chovendo pra dedéu. Será que tem outro indício de que a gente está mudando de área? Opa Algo... algo esquisito está acontecendo Bom, definitivamente a gente saiu do hospital e entrou em outra área Então o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar o vídeo por aqui Vocês gostaram de mais um episódio dessa série? Deixe o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha em nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações Esse jogo aqui a gente foi o primeiro que a gente jogou no canal Primeiro ou segundo Então a gente quis muito fazer a série dele é, Dessa sequência Tá com mais cara de prequel, né? Deixa um comentário pra gente, Eu já pedi pra vocês deixarem. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!